Tá, o teste de criativo, eu quero que vocês entendam essa parte agora. Para começar o teste criativo, vou pegar aqui, simulador aqui, e vou colocar aqui, pequenininho mesmo, tá? Essa bolinha eu vou pintar de azul. Aqui é a nossa campanha, tá bom? Essa aqui é a nossa campanha. Dentro da nossa campanha, uma campanha, tá? Vai ter um conjunto de anúncio vai ter um conjunto de anúncio esse conjunto de anúncio deixa eu colocar aqui ele em outra cozinha colocar aqui vermelho pronto então vai ter um conjunto de anúncio esse conjunto de anúncio vai conter um criativo conter um criativo Tá? Então vou pintar ele aqui. Um criativo. Pronto, deixa ele mais aqui assim. Então vai ser uma campanha com um conjunto de anúncio com um público óbvio de vocês. Se meu público é de criação de site, eu boto web design é o público óbvio. Se meu, é, se meu público é. Meu nicho é de beleza feminina, tipo maquiagem. Então eu boto público óbvio, maquiagem. E o meu gênero, é masculino ou feminino. Então vocês também colocam. Se o produto de vocês for para homens e mulheres, deixa aberto. Para homens e mulheres. Se o, povo, o produto de vocês é só para homem ou só para mulher, vocês marcam como só para homem ou só para mulher. Tá? Então é isso que vocês vão fazer no teste criativo. Aqui no conjunto. E vai colocar o anúncio. Que no caso nosso é o criativo, que a gente chama. Tá bom? O nosso criativo. E nesse conjunto, no caso eu vou chamar aqui que ele é o que É uma campanha. Tá? Um conjunto de anúncio, tá? Conjunto de anúncio 1. Um, conjunto de anúncio 1. Um, certo? E aqui anúncio 1. Um. Pronto. Feito isso, agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos duplicar esse conjunto. Nós vamos duplicar ele, vou colocar aqui embaixo. E vamos fazer quatro no mínimo, tá? No mínimo quatro conjuntos. Certo? Então vai ficar o quê? Vamos analisar agora aqui para vocês entender isso aqui muito bem. O que é que vai ficar agora para nós? Uma campanha com um conjunto de anúncio e um criativo. Depois vocês vão duplicar e agora vai ficar segunda segundo conjunto, igual esse aqui o conjunto, ó, igualzinho. E agora o criativo vai ser outro criativo, diferente. Não é igual o primeiro, tá? E assim nós vamos colocando no terceiro, terceiro eu vou colocar um roxo e aqui no último eu vou colocar esse aqui. Pronto e os conjuntos são os mesmos, tá? os conjuntos são os mesmos, então vai ficar uma campanha, certo, com quatro conjuntos de anúncios iguais, você já configura aqui no primeiro e assim dentro de cada conjunto somente um anúncio e você duplicou, você vai trocar só os anúncios para cada anúncio que você tiver aí para testar essa é a campanha de teste de criativos quanto que vai ser colocado em cada teste a, a, o valor que vai ser colocado vai ser de 6 reais em cada em cada conjunto certo seis reais em cada conjunto então significa que você vai gastar aí seis reais no dia com um conjunto seis reais com outro conjunto mais seis no outro, e mais seis no outro conjunto totalizando quanto de gasto diário então vamos fazer um cálculo aqui para ser realista tá dentro do nosso conjunto se as é 6 reais são quatro conjuntos vezes quatro nós vamos gastar 24 reais por dia vezes três dias você vai gastar 72 reais tá ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos não sei mas vocês vão gastar esse valorzinho aqui hein? tá porque são quatro conjuntos e em cada conjunto R$ reais por dia e dentro de cada conjunto vocês estão entendendo um anúncio diferente tá bom essa é o nosso a nossa campanha com teste de criativos para a gente descobrir o criativo bom para depois a gente ir para testar o público a gente começa do anúncio para o público tá bom se esse anúncio aqui por exemplo vamos dar um exemplo vou falar logo uma parte para vocês entenderem vamos dizer que no final da nossa experiência de três dias, três dias nós vamos subir o testes e deixar por três dias rodando nesses três dias vamos dizer que o criativo que deu bom foi o amarelo e o roxo dois criativos bons pois então a gente descobriu os dois que são melhores que venderam, que tiveram maior melhor, melhor desempenho dentro do, da nossa métrica e assim nós vamos agora para o teste depois de públicos, colocando dentro de cada público os dois criativos e fazendo o mesmo processo, uma campanha com um conjunto com um público de interesse e os dois anúncios dentro desse público e depois outro conjunto com outro tipo de público de interesse e os dois conjuntos, sempre com os dois anúncios em cada conjunto. Esse é o nosso teste. Que como fazemos para poder ter os melhores resultados, e sempre com o menor valor de orçamento: 6 reais. Então, aqui é que vocês vão colocar quanto vocês querem é, de orçamento aí investir. No mínimo, tem que ter quatro conjuntos. No máximo, no máximo, 6 ou 7. No máximo, se quiser, até 8. Tá bom. No máximo, não, não passem disso. Vou fazer 9, 10. Não, não faz. Faz no mínimo 4, no máximo, 6 tá bom no máximo história seis aí no máximo se você for daquele bem doido loucão mesmo faz aí seis conjuntos e bota para rodar e descobre quais são os melhores e se já o melhor que vender no primeiro dia logo melhor ainda vamos só analisar porque ele vendeu então já encontramos um ali que ele é bom tá bom e colocando dentro das métricas tá então vamos agora para como fazer isso aqui na prática tá bom vamos lá agora vamos criar tá? agora vamos criar nossa nosso, nossa campanha de teste tá? vamos fazer o nosso teste de criativos tá? na prática eu vou ter aqui já uns testes é, que eu fiz qual eu estava mostrando agora para vocês, ó, vou marcar ele aqui e conjuntos e tem aqui os meus testes que eu fiz aí, ó, os anúncios também Aqui os anúncios foram esses, e justamente vou colocar aqui a campanha do dia. Vou começar mostrando aqui para vocês, assim, ó, do dia 29 ao dia 1. Vou atualizar e quero mostrar para vocês isso que é a parte interessante. Vou colocar aqui a minha coluna de métrica personalizada, e aqui eu tenho meus dados. Vamos, vamos analisar? ó, eu tive aqui duas vendas é, o valor que eu gastei foi R$12,00, tive duas vendas nesse criativo eu gastei R$12,00 tive duas vendas tá? então o total fiz quatro vendas não é isso? olha os criativos que foram testados e, e foram validados como campeões, o criativo preto e o criativo com preço que eu botei assim, tá? esses outros aqui não deu o meu resultado esperado meu orçamento diário foi seis reais. As minhas métricas estão tudo aqui pro finalzinho, certo? Tudo aqui pro finalzinho. Tá aqui meu CTR. O CTR, vou mostrar para vocês aqui é, na prática, tá? Vocês estão com a planilha disponíveis aí para baixar. Essa planilha é totalmente gratuita para vocês, tá bom? É, essa planilha aqui, eu praticamente estava Vendendo ela tá junto com outros tipos de produtos. E aqui vocês têm a fase 1 em ABO: teste de criativos, três dias. Observação só durante a semana. Vocês não podem fazer teste criativos no final de semana, são três dias pegado só no dia da semana. Então, se você começar na segunda, é segunda, terça e quarta. Começou na terça, terça, quarta e quinta. Começou na quarta, que é o seu último dia de criar a campanha, é quarta, quinta e sexta, tá? Não crie para pegar um final de semana, um sábado e um domingo, tá bom? Nos testes de públicos, aí é diferente, porque são sete dias. A observação pode incluir o sábado e domingo, não tem problema. No teste de público, no teste de criativo, não, não pode. Esse meu teste eu fiz no dia 29 ao dia primeiro tá? Hoje, dia 1 tá? Então, só que eu comecei a rodar a campanha no dia 28, no domingo, às 22 horas. E aí, óbvio que às 22 horas eu não conto. Então, conto no dia 29, 30 e dia 1 tá bom? Então, isso aqui logo de cara, logo no primeiro dia na semana, na segunda-feira, já fez venda. Tanto que eu coloquei lá nos, nos Stories Aqui já deu venda também, logo no finalzinho da noite Depois no outro dia seguinte, venda de novo Entendeu? Então é assim que a gente faz os testes criativos. Criativo Vocês estão pegando agora na lata como fazer Tá bom? Vamos para a prática Vocês vão pegar essas métricas Depois de três dias Teste CTR deu 2,13 Vocês vem aqui e anota o CTR do Criativo deu 2,13 Tá? aí ah, vai ficar verdinho se ficar vermelho é porque tá fora da métrica tá? ela já tá toda automatizada para vocês para botou o resultado aqui ela já dizer se tá bom ou não se tiver verde passou se não tiver verde ficou vermelho não passou tá certo ah, vou dar um zoom aqui na, na planilha tá aqui certo bom CTR do preto deu 2,25 então eu vim aqui e coloquei 2,25 tá? Ficou verde. O CTR de todos passou. No CPV que é o custo por visualização, tá aqui, ó, custo por visualização da página. 1.25, 1.35, esse passou, 2.11. Ok, ok ó, coloquei, foi muito alto. Mas se ele tivesse dado 1 e 5, tinha pa, não tinha passado, 1 e 4 tinha passado, ó. tá vendo? Ela a, a própria planilha vai te dando se está dentro da métrica ou se não está então isso é bom demais isso aqui vai ajudar vocês não sabe o quanto tá? então tá aqui custo por visualização deu 2,11 vou ajustar lá 2,11 quando eu colocar e der o enter a planilha ficou vermelha óbvio, já tenho que ter uma atenção a esse criativo porque ele não ficou dentro das métricas eu tenho que fazer alguma coisa ou matar ele porque ele já é ele não é validado ele me deu um custo tranquilo ó. esses três aqui me deu custo de iniciar de checkout que é o IC mas o primeirinho que tá com as métricas boa não me deu e não saiu venda óbvio que esse aqui eu já tiro ele e descarto tá bom então é assim que vai funcionar depois dos três aqui nos três dias no último dia desse aqui dos criativos vocês vão colocar aqui as métricas tá se quiser ir fazendo por dia, pode fazer, não tem problema, para você ir acompanhando e com o tempo vai modificando, mas é o que vale é depois, nos três dias, no último dia no dia primeiro você coloca as suas métricas aqui e vai dizer qual que vai ser passar para a próxima fase e o que não vai passar para a próxima fase se der ruim para todos, novos testes de criativos é assim que vai ser feito, tá bom? dentro do nosso processo então essa planilha, pronto, vocês já vão ter tudo, planilha de teste, público tá de teste de criativo as escalas estão aqui tudo bonitinho fase já em CBO tá? do produto tá tudo aqui para te dando tudo bonitinho gente só só tá tudo mastigado o que vocês vão ter que ter é só a força de vontade de fazer isso aqui tá bom vamos começar não vou usar essa essa essa mesma conta vou fazer aqui nessa conta que tá limpazinha para mim limpei ela aqui ó tá bom Nessa conta vamos lá, como que eu crio o teste de criativos ativos? Vocês lembram que eu falei lá para vocês de como que coloca um conjunto, ou uma campanha, quatro conjuntos e dentro de cada conjunto um criativo diferente? Vamos fazer. Clica aqui em criar tá? e escolhe conversão. Olha uma coisa que está diferente hoje no Facebook. Vocês já perceberam? Não sei se vocês estão assim. Mas ó, nessa minha conta de agência eu crio aqui ó. ó como ele me dá, ele me dá a nova versão na né? que ele mudou né? Olha, botou os seis objetivos mais simples: a venda e tudo mais. Ó. Tá mais fácil aí. Eu escolho vendas, que é o mesmo que conversão, viu? Ela já tá dando aqui a informação do que é. Ó, tá bom. Já nessa minha outra conta, ele não tá, entendeu? E eu já fiz várias coisas aqui é porque apaguei é, a data também está aqui mudada viu quando a gente altera a data aparece também tem isso tá bom vou aqui vamos criar criar a conta é, criar o, a campanha para conversão continuar bom vocês vão dar o nome da, da, da campanha eu vou colocar o nome da minha do meu produto vou botar assim ó, maquiagem na web aí vou colocar Dentro de colchete, pode ser dentro de parênteses, o que vocês quiserem. Teste. Teste de. Ficou errado ali, né? Teste. Teste de criativos. Fechar colchete. Tá bom? Teste de criativos. Pronto. Aí. Vou colocar aqui conversão. Pronto conversão categoria, não, não vou mexer em nada, para vocês verem tá no leilão, o objetivo da campanha é conversão. Vou clicar em mostrar mais, mas só para mostrar que vocês é bom mexer em tudo aqui, ó. Aqui eu vou colocar em teste CBO e ABO, não, né? Aqui eu não vou mexer em nada aqui, ó. Não vou fazer otimização de campanha, teste AB, não vou fazer nada aqui. Avanço. Certo? Feito isso, ele agora tá criando agora para gente a nova estrutura para fazer o conjuntos de anúncios então aqui eu vou colocar mesmo formato lá mw viu? vou colocar entre o colchete também até só o nome teste teste um até vou botar teste 01 dá um espaço teste 01 não só teste um mesmo teste um tá bom fecho vou colocar aqui é, vou deixar agora assim não vou botar logo maquiagem meu público meu público é meu, meu... as pessoas são... ah, mulheres defini logo aqui, ó, mulheres e idade de 18 a 55 pronto ficou legal, tá aí, ó MWT Teste 1 maquiagem, mulheres, aqui é o público tá, eu gosto de fazer isso depois, mas eu como eu já sei, eu vou botar aqui logo direitinho conversão para o site direitinho pixel o pixel do produto que vocês têm evento de conversão compra tá maquiagem que o meu pixel eu botei o nome conversão compra aí você vem aqui no orçamento diário você apaga esse 20 coloca seis reais seis reais diário Johnny onde seis reais vai vender vai vendeu vocês já viram ali que o meu eu mostrei vendeu vende entendeu então você não precisa começar com um absurdo, como falo, tá? Esse é o, é o pior erro que vocês fazem. É querer começar logo a rodar a campanha, botando valores que o pessoal manda. Eu nunca vou mandar vocês fazer isso, entendeu? Eu vou fazer vocês pé no chão e crescendo que nem uma planta. A planta já não nasce do dia para noite, tu vai olhar e ela já tá com, com as folhas, tudo já dando fruto. Ela vai crescendo um broto, vai crescendo, você vai voando, você vai ajeitando, com o tempo, ela está grande e você percebe depois de um tempão então como é que eu vou começar uma campanha já botando 100, 200, 300 isso é uma forma de induzir a no momento que for para você vender o produto da pessoa você investir mesmo e assim óbvio, quem ganha já sabe tá aqui ó, seis reais diário aqui na data de início você se for fazer as suas campanhas já querendo rodar hoje óbvio que essa hora são 15 horas e 44 minutos não dá pra mim rodar a campanha começando agora eu vou colocar minha campanha para rodar às 22 horas e 00 só clicar e mudar viu mas a minha campanha não está valendo hoje ela vai estar tá valendo a partir de amanhã dia 2 então entendam isso aqui ó quando que eu rodo a campanha minha campanha tem que rodar por três dias vocês vão começar a campanha de vocês sempre às 22 horas só que a campanha está valendo a partir do dia seguinte. Entenderam isso? Você não vai colocar sua campanha para rodar 0 horas da madrugada, 1 é, hora da manhã. Não vai colocar ela. Você vai colocar as 22. Por quê? Porque quando o Facebook passar da meia-noite, ele vai começar a zerar as otimizações dele para buscar as coisas novas. Quando ele olhar para a tua campanha e dizer que ele não teve nenhuma informação de dado, nada, ele vai ficar confuso o algoritmo. E quando ele fica confuso, o que é que ele faz? Ele busca otimizar, ele busca melhorar, ele busca entregar para compensar o que aconteceu aqui, que ele não sabe. Ele não sabe o que aconteceu. E o teu, tu vai colocar 22, é, o teu ativo vai ficar lá para as 22h30, né, lá para as 10h30, 11 horas talvez. Vai demorar um pouquinho, não é isso? Mas quando ficar ativo, vai ficar por poucas horas, poucos minutos. E o Facebook logo zerou, à meia-noite, ele começa o um novo dia. E assim vocês vão ter isso aí. Aí o Facebook vai começar a entregar melhor para querer saber os dados. Tá? Para otimizar tua campanha. Quando você começa agora, se quem está fazendo agora ou quiser fazer, começar já agora, 9 horas da noite, porque viu o vídeo já e quer mandar bala, não faça isso. Bote para as 22 horas. Vou botar 23? Não, 22 horas. Tá? E deixe rodar por 3 dias. Tá valendo no dia de amanhã. Entendeu? Pronto. Feito isso. 10. Tem mais coisa para mexer? Tem. Aqui eu vou fechar isso aqui, tá? E vou mostrar para vocês é cena. Localização Brasil. Idade, a idade do público de vocês. A minha idade eu vou deixar 18. Aqui eu vou mudar para 55, tá? Gênero, o público de vocês do nicho. Se o nicho de vocês é para homem e mulher, deixa todos os gêneros. Se não for, bota marca para homem. Se o produto de vocês é para mulher, marca para mulher. O meu é para mulher. Vou marcar de 18 a 55, tá certo? Pronto. Aqui, direcionamento detalhado: vocês vão colocar um público, o público do nicho de vocês, o público óbvio. Vocês não vão buscar público para querer botar aí, vocês vão botar o público óbvio. Se eu estou fazendo uma campanha para um produto de design gráfico, eu boto web design. Se eu for fazer um produto para de quem desenvolve site, eu boto um público de web design. Se eu for fazer um produto para pessoas de salão de beleza e tudo mais, ou para beleza e tudo maquiagem, eu boto maquiagem. Vou botar aqui ó, maquiagem. Ele vai me dar informações, eu clico aqui ó, maquiagem. Pronto, coloquei o público. Vou colocar mais, gente, porque aqui ficou pouquinho, ele disse que o conjunto de anúncios pode não obter compras. Tá? Não precisa nada a ver, vou até fechar para sair da minha frente. Tá bom? Aqui ele deu zero conversão, só vai entregar de 298 pessoas a 800 e pouco, é uma média, uma fatia. Tá? Como que, eu, que ele vai entregar esse público? O público de maquiagem pode ter mil pessoas. Ele vai pegar uma pequena fatia de 100 pessoinhas, 100 pessoas ou 50 e vai te entregar todos os teus criativos. Entendeu? E esse pequeno público pode comprar ou não. Mas ele vai entregar e ele vai analisar qual o melhor criativo performou melhor com as pessoas ali daquele público. Então, quem coloca maior orçamento ali, tipo, coloca 10, 20, 30 reais, ele vai entregar para mais pessoas. Óbvio que ele vai entregar para mais. Mas nós não estamos querendo vender agora. Nosso objetivo não é venda. Se sair venda, ótimo. Mas o objetivo nosso não é vender, é testar para encontrar um anúncio, um criativo, um desenho ali de, uma, de um quadrinho que melhor o Facebook entregue, tá? Então tira da cabeça que você vai vender hoje. Se vender, ótimo. Validou o criativo. E validou ali de boa. Mas se não vender, tranquilo. O que ele tiver melhor métrica é o que a gente vai usar para o público seguinte. Tá certo? Então a ideia agora não é venda. A ideia agora é entregar para o melhor público óbvio. Tá bom? Então tá aqui. Vou mexer aqui? Não vou mexer. Eu vou estar tá mexendo para mostrar para vocês fio a fio aqui uma campanha, um conjunto. Vocês vão clicar em mostrar mais Só para clicar Mas ó, aqui vai ser uma escolha de vocês É uma escolha, vocês estão vendo aqui o alcance Tá, se eu colocar aqui ele tá entregando para tudo Quem tá jogando, quem tá em pesquisa, quem tá em tudo Ele vai entregar, ele vai gastar teu dinheiro em tudo que ele tiver Das redes do Facebook, Instagram Tá, todos os canais que ele tem Então ele vai entregar para tudo Mas se você quiser otimizar mais Quando fala otimização é aqui ó posicionamento otimização de posicionamento você clica em manual e aqui eu não quero que o facebook gaste meu dinheiro com isso aqui com esse aqui porque eu acho que não vai comprar então eu desmarco ó, e ele vai aumentar um pouquinho mais os públicos aumentou muito pouco talvez eu nem aumentou nem percebi mas eu vou desmarcar algumas coisas aqui o esse aqui eu vou querer que ele mexa eu vou querer que ele entregue por feed por place loja tudo mais esse do streaming eu não quero tá lá ó, aumentou um pouquinho eu não quero para pesquisa, eu não quero para hum, artigos e tudo mais. Pronto, tá vendo? Eu gosto de fazer só esses dois, Tá? quando eu desmarco esses dois. Mas isso aqui vai ser uma opção de vocês. Não vou colocar, Johnny, qual é que você faria? Não, é a opção de vocês. Eu quero que vocês ou deixem posicionamento automático, ou deixa posicionamento manual e desmarca somente esses dois se quiser deixar tudo marcado do que eles marcou deixa, se não, vocês desmarcam aqui os aplicativos, artigos, mensagem e pesquisa e o stream aqui, ó. e deixa só a partir dos story reels e aqui do feeds tanto do facebook quanto do instagram estão entendendo? então vai ser de vocês a opção aqui para mim tanto faz, mas eu desmarquei tá bom? pronto, feito isso desce tem mais coisa para mostrar? Tem. Aqui, ó, onde eu cliquei em Mostrar Mais. Depois aqui dos aplicativos, aqui, tinha um botãozinho, cliquei. E aqui tem outra pegada. Pode diminuir aqui ou aumentar. Vou mostrar para todos os dispositivos. O Facebook vai mostrar tanto para o Android quanto para o iOS. Tá bom? Você vai clicar em Editar. E vai marcar essa opçãozinha aqui. Ó. Tem que marcar somente quando conectado à rede Wi-Fi. Cliquei. Tá aí. Ó. Ele não aumentou tanto, eu acho que nem aumentou. Tá bom, mas tem que clicar e marcar isso aqui. Tá bom. Vocês vão descer aqui. Vão ver que não tem mais nada para mexer aqui. Tem que mostrar mais. Vamos mostrar mais para conhecer. Esse aqui é configuração de atribuições. Isso aqui, na maioria das, das vezes, as pessoas vão dizer para botar de um clique. Nas otimizações, o Facebook vai pedir para que você mexa aqui. Coloque configurações de atribuições para um clique. Você vai clicar aqui e aqui você vai clicar e escolher clique de um dia, clique de sete dias. É, visualização tudo mais eu vou deixar do jeito que tá vocês estão entendendo eu vou deixar do jeito que tá tá aqui ó do jeito que tá só cliquei aqui fora e deixei do jeito que tá pronto feito isso suas configurações de campanha de conjuntos de anúncios está feita meu público meu produto teste um maquiagem para mulheres de 18 a 55 anos e já deixei tudo bonitinho orçamento diário seis reais vai começar a minha campanha às 22 horas mas na minha planilha eu coloco no dia seguinte eu coloquei do dia 29 ao dia primeiro 29 30 dia primeiro tá minha métrica ainda não acabou ela só vai acabar de 22 horas ou meia noite tá bom Ainda não acabou, vai que esse aqui melhora, melhor ainda, quem sabe não sai mais vendas aqui, certo? Só para que vocês entendam, tá? esses pontos aqui, que eu fiz aqui para vocês, tá bom? Uh, bom, feito isso, você vai fazer o que agora? Vai avançar. Avançou, ele agora passou para a parte de anúncio, onde você vai colocar aqui o anúncio seu 01, vai colocar se seu é vídeo ou se é imagem, tá? Vocês podem trabalhar com qualquer, né? É fazer o teste. Eu vou botar a imagem aqui. Eu vou colocar é, o nome aqui branco, tá? Só isso aqui mesmo. Tá bom? Ele me deu aqui que está um erro de configuração de URL porque eu ainda não botei o URL lá embaixo do site. Tá bom? Aqui está a página. Aqui eu botei o nome para identificar o nome do anúncio. O anúncio 01 é uma imagem ela é branca. Eu já sei qual é o que eu vou botar. Tá? Mas isso aqui vocês podem deixar para fazer por último. Depois que botar o anúncio, você identifica o nome do anúncio e bota aqui. Vou clicar aqui agora, ó, imagens e vídeos. Vou clicar em adicionar mídia, adicionar imagem. E aqui dentro eu vou pegar a minha imagem branca que eu estava dizendo para vocês. Essa aqui. A então, minha imagem 1 vai ser essa. Pronto tá aí, avanço avanço e concluo concluir, tá aqui ele vai já assumir talvez porque não vai aparecer o site quando o site aparecer ele fica com essa imagem aqui, ó. tá bom? Eu vou deixar aqui, ele continuou texto principal qual é o texto principal? vou aqui na minha pasta que eu tenho tudo organizado, eu pego a copy eles me dão vou copiar a copy que eu já selecionei e escolhi Venho aqui e colo. Pronto. Não vou colocar nada aqui em título. Nem nada aqui em descrição. Que é aqui ó. Tá? Vou baixar aqui para vocês poderem ver aqui direitinho. Título é essa partezinha aqui do criativo. E descrição é essa partezinha que vai ficar aqui ó. Só que eu não boto porque na hora que eu botar o URL do site aqui. Ele vai criar já automaticamente do próprio site. Tá bom? Pronto. Feito isso aqui. Agora vamos colocar o URL do site. o URL do site de anúncio tá aqui ó, vou pegar minha url vou jogar ela aqui bonitinha tá bom feito isso ele vai colocar aqui é, se vocês não estiverem vendo o anúncio de vocês aparecendo aqui ele vai colocar, viu, não se preocupem não depois o que é que vai acontecer tá depois disso aqui, o que é que vai acontecer agora vocês vão descer mostrar a ligação não botão é saiba mais aqui você pode clicar dependendo do tipo de teste para baixar oferta e tudo mais é o botão que fica inscreva-se agora Vou deixar saiba mais idioma tá normal tudo tudo tudo, tudo ok tá bom tudo. tudo tudo tudo tudo ok feito isso publica publicou agora vem aqui ó na campanha teste aqui ó aqui é o anúncio aqui é a campanha e aqui é o anúncio que está dentro dessa campanha. Vem na campanha e clica nesses três pontinhos e duplica rapidamente. Pronto. Duplicou? Muda aqui o número para 2. Agora é o teste 2. Tira esse nome e cópia. Vai lá embaixo e muda só o criativo. Ah, aqui você não muda nada, né? Aqui já está normal, porque é a campanha, o conjunto, na verdade, né? o conjunto de anúncios. Você vem no anúncio. O anúncio está aqui, ó, tá? Aí você clica e vai lá embaixo e faz o seguinte. Aqui, ó, mídia. Remover. Você remove esse anúncio. Você coloca o próximo. Adicionar imagem. Aí vou colocar agora aqui o preto. Avança. Conclui. Certo? Feito isso, pronto. Só muda isso. Aí vem aqui em cima, tira esse nome branco e identifica o seu criativo como preto, para você sempre ficar sabendo que é o criativo. Ah, eu não mudei o número 1? Ó. Muda também o número do criativo, pra ficar aqui tanto o nome do. tanto o número do criativo quanto dos testes. Teste 1, teste 2, criativo 1, criativo 2, certo? E aí, faça o que? Vai faz tudo de novo, tá? Você vai só. Replicando, ó. clica aqui no primeirinho Pode ser aqui tanto faz. Eu pode ser no teste dois mesmo. Você clica, coloca duplicação rápida, muda aqui agora, né? Agora é o 3 certo? Tira o nome cópia. Faz com calma. A gente não faz apressado. Aqui você não vai mudar mais nada. Só vai mudar o nome aqui em cima do teste. Aí você vem do teste que você está mexendo. Vem aqui na no anúncio, né? É, cuidado aqui também para não esquecer, viu? Então vou modificar primeiro para mim saber qual é o criativo que eu vou botar. Adiciono o criativo, vou botar esse aqui com preço, tá? tá? Esse aqui com preço, então automaticamente já veio na minha mente o nome que eu vou botar lá com preço, certo? Tá aqui ó, apareceu, tá tudo bonitinho. Vou lá em cima, tira esse nome branco para não me confundir, boto com preço. Pronto. Feito isso, tá? E aqui o número, né? Não é mais o criativo 2, é o criativo 3. Certo? Então tem um tem 2, tem 3. Vou lá, vamos continuar. Certo? Vou clicar aqui, pode ser qualquer conjunto, né? Vocês lembram que tem, então vou clicar no primeirinho mesmo. Agora é o 4. O 4. Pronto desço que tá tudo direitinho vamos para cá agora o o número do vou mudar logo o número aqui para não esquecer 4 a imagem deixa eu mudar só depois que não esqueça de mudar o nome para não confundir botar assim ó então faz com calma eu vou repetir isso 10 vezes porque as pessoas são apressadas e quer fazer depois vai ver aqui e não vai gostar de como nome, nomeou porque ele vai deixar eu esquecer o botão um com dois nomes entendeu? então faz com carinho, faz com calma isso aqui é o seu é o seu dinheiro em cima né você tem que fazer as coisas bem feitas vou botar isso aqui tá? olha ele caiu até com um formato em normal, vou deixar assim um formato viu? Ó? deu esse nome mas vou deixar do jeito que tá se, se o criativo de vocês, deixa eu mostrar uma coisa eu substituir se o criativo de vocês tiver isso aqui ó a imagem fiz, fizeram para o feed fizeram para os stories usa é muito legal viu porque lá ele às vezes os stories ele tem uma imagem no formato diferente o facebook ele ele gosta que as coisas estejam no formato correto para os seus usuários então por exemplo ó, vou clicar nesse aqui e aí ele muda lá ó, viu, então esse criativo eu achei legal esse criativo eles fizeram com tanto a imagem parecida para o feed quanto a imagem parecida para os stories tá mas lá vocês viram que também tem outros nesse mesmo formato então vocês podem fazer isso também uma... mas de onde se não tiver não tem problema conclui problema não tá bom o anúncio está aqui colorido né eu achei ele colorido então eu vou botar assim ó colorido pronto publicou depois de ter publicado vamos agora ver aqui ó, nós temos quanto? o 1 que tá com o, a imagem 1, a imagem branca vamos certificar tem o, te, o criativo é, o teste 2, está aqui embaixo, mas eu vou seguir a sequência, o 2 vamos ver se as imagens estão, com preço colorido e o preto Tá tudo direitinho se tiver tudo direitinho, publica publicou, pronto, vocês já vão ter aqui ó Está tudo nomeado direitinho. Ó. Conjunto Teste 1, um, Teste 2, Teste 3, Teste 4. A imagem em cada um, só uma imagem diferente. O público é o mesmo, o conjunto é o mesmo, não é isso? Não tem segredo, tá bom? É isso que vocês têm que fazer. Feito isso, publicou, pronto. Deixa eu mostrar agora como que vai ficar. Deixa eu fechar aqui. Publicou, vocês vão ter aqui, ó. Quatro imagens diferentes. Conjunto. Quatro conjuntos e dentro de cada conjunto uma imagem diferente, tá vendo aqui ó? Teste 1, um, teste 2, teste 3, teste 4, e quantas campanhas? Somente uma, que nós estamos fazendo um teste de criativa, uma campanha, quatro conjuntos de anúncio iguais, idênticos, só, copia, só cópia, né? E dentro de cada conjunto um anúncio, tá? Só um anúncio no teste 1 tem um anúncio branco no teste 2 um anúncio preto no teste 3 um anúncio com preço e no teste 4 um anúncio com uma coloração que eu botei colorido para me identificar pronto, somente isso e aí, qual o horário que vocês têm que postar isso aqui colocar e publicar? as 22 horas não é 23, não é 9 horas 22 horas para começar a campanha de vocês, tá? e na métricas, na sua planilhas você coloca isso aqui e ajeita ela ó, teste criativo coloca o nome dos criativos aqui ó tá é, coloca as métricas diariamente vai seguindo e vai botando aqui para você vai ver como vai ficando entendeu tudo e se te sair venda do criativo você identifica lá o criativo que saiu venda e coloca as vendas que saíram tá certo feito isso pronto vocês não tem tá aqui ó tá aqui o meu trabalho eu vi eu abri o meu Excel não é automático eu abri meu Excel checar isso aqui vocês estão vendo esse ID que eu acho que muitos vão ter essa duvidazinha deixa eu colocar aqui uma coisa essa dúvida aqui ó que é isso aqui isso aqui é o número de identificação dos anúncios tá quando eu for fazer meu teste de público eu não preciso pegar o anúncio novamente eu só pego esse ID é um segredo é um hackerzinho que a gente faz a gente não precisa fazer subir tudo de novo a gente pega o conjunto já pelo identificador dele como que vai fazer isso aqui, como é que eu pego, Johnny, isso aqui? eu vou ensinar vocês a pegar isso aqui e botar aqui na planilha, mas não agora porque vocês vão entender isso aqui só lá na frente, tá bom? próximo desafio, aí eu identifico isso aqui, como que você vai colocar o número do seu criativo, que você já publicou depois de ter publicado você fez a publicação já está ativo, tudo de boa você vai vir aqui, quando você for fazer as suas métricas lá, seguindo suas métricas tá bom? é você vai vir aqui no menu de hambúrguer e você vai lá embaixo tem assim ó, publicações da página vai clicar em publicações da página quando você publicar deixa eu mostrar aqui deixa eu mostrar a conta ele então não está mostrando a conta porque eu tô na conta errada tá mas eu vou mostrar aqui na conta da agência aqui ó publicações de anúncios clica e aqui ó, número de identificação, ó, tá aqui ó, tá vendo? Número de identificação. O preto eu tenho aqui ó, número de identificação do preto 54, tá? Eu tenho aqui ó, preto 54, tá bom os números? Vocês é, copiam, tá? Digitando mesmo, é, digitando no, no canetão, anotando direitinho isso aqui e depois coloca. Porque antes ó, a gente selecionava e copiava, ele não copia. O meu computador aqui não me deixa copiar não sei se vocês conseguirem copiar isso aqui depois até me ajuda tá bom eu fico pirato mas eu, antes eu conseguia hoje eu não consigo mais selecionar assim e botão direito e eu só copiava aqui tá hoje não dá de fazer mais não pronto talvez foi alguma alguma modificação que ele fez isso assim feito isso aqui você pega o, o id do seu anúncio a identificação do seu anúncio que aqui quando você clica ó, você vê a prévia do seu anúncio tá vendo ó prévia tá seu anúncio e tudo mais, ó. Você vê todo dia. Isso aqui é a prévia do anúncio. Com a cópia, ó. Que a gente fez. Tá tudo direitinho. Tá bom? Aqui eu tenho o meu, ó. O preto, ó. Tá? E tudo mais. Feito isso, você copia na sua planilha. Tá bom? Deixa tudo bonitinho aí. Tá certo? E aí pronto. Corra pro abraço. Se sair vendas, ótimo. Se não sair, Johnny, der tudo errado aqui. Você refaz cria não com os mesmos criativo pega outros criativo tá do mesmo produto se você quiser insistir coloca e ou pede para o produtor faz o que você cria os seus próprios é mais difícil por isso que eu digo peguem produtos que te dão ampla de criativos para você testar eu no mínimo você no mínimo no mínimo vou até voltar para cá no mínimo tá tem que colocar quatro conjuntos no mínimo como eu expliquei na no início tá mostrando ali a analogia do nossa campanha de conjunto de criativos para teste então olha só o meu conjunto no mínimo quatro conjuntos no mínimo testar quatro criativos diferentes no mínimo e o máximo para não ficar testando muito teste no máximo seis não deu certo testa mais seis tá e o a quantidade que vocês podem investir né porque vai ficar ó, seis reais vai dar o que aqui tá é, quatro conjuntos 24 reais isso em três dias 72 reais tá então esse dinheiro vocês vão ter que ter para depois no final pagar o facebook quando parar ou continuar e vão ter que ter esse dinheiro mantendo que é o teste bom se sair se sair venda com seis reais maravilha imagina um produto de vocês que o, o a comissão é de 20 30 40 não sei né você pegou aí a sua a, o seu produto então é isso aqui que vocês irão fazer tá bom pronto ficando por aqui teste de criativos pronto espero que dê certo próxima aula amanhã eu já tô colocando próximo desafio sai amanhã para para vocês tá é amanhã ou na sexta para que vocês primeiro façam isso e depois sim vocês eu vou explicar isso aqui então a ideia agora não é querer entender público não, é criativo, tá? O desafio é encontrar o criativo bom e se vendeu melhor ainda, tá bom? Pois valeu pessoal. Essa planilha já está pronta aí para vocês. Vocês clicam no botão abaixo e coloca ela para vocês aí e mão na massa e sejam muito felizes com essa planilha. Espero que ajude pra caramba, tá vocês. Eu vou estar tá aqui auxiliando minha minha missão com vocês. É, transformar vocês em futuros grandes, é, vamos dizer, gestores ou grandes mesmo, é, em anúncios no Facebook de uma forma realista, pé no chão, não uma coisa fictícia.